O Senhor esteja convosco Ele, Ele está, está no noite. meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha mandado matar misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu, Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem, sido sof por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas, se vós não vos converterdes, ireis morrer todos todos. Do mesmo modo. E aqueles dezoito que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles. Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém. Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus Contou esta parábola Certo homem Tinha uma figueira plantada Na sua vinha Foi até ela procurar figos E não encontrou Então disse ao vinhateiro Já faz três anos Que venho procurando figos Nesta figueira e nada encontro Corta porque está ela Inutilizando a terra? Ele porém respondeu Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto, se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Por que Deus permite tantas tragédias? Por que Deus não faz nada diante de tamanho sofrimento? Quem é o culpado disso? Por que Deus permitiu? Essas são perguntas que podem estar presentes no nosso tempo e também estiveram no tempo de Jesus e até mesmo antes disso. É a mania do ser humano a atribuir a Deus as mazelas humanas que acontecem por conta de tantas escolhas do ser humano que vão refletir depois na vida. Outras delas são fatalidades, as quais todos nós, sem exceção, Estamos sujeitos Deus é misericórdia e bondade Mas ainda muitos insistem em vê-lo como castigador Quem de nós já não ouviu? Talvez Olha aí, Deus castiga, viu? Como se, se nós estivéssemos com saldo negativo Então Deus mandasse alguma coisa de ruim para nos punir ou nos fazer aprender pela dor Existe até aquele ditado que algumas pessoas Acabam interpretando de uma forma muito errada né? Se não vem pelo amor, vem pela dor Deus seria capaz de atrair alguém pela dor? Na verdade é sempre o amor dele que atrai É no momento de dor que muitas pessoas se dão conta disso mas não é Deus que, como um flagelo, vai imputar a dor sobre as pessoas. As dores já estão presentes na vida. E talvez aquele que não se abriu para o seu amor em outro momento, quem sabe nesse instante doloroso, vai se abrir para o seu amor. Então é sempre a misericórdia, a clemência de Deus, o verdadeiro rosto do Pai... Hoje nós vemos que Jesus, neste tempo de conversão, nesse tempo em que ele nos chama a mentalidade nova, ao coração novo, às atitudes novas, muitos trazem notícias ruins para ele. E às vezes a gente não quer as notícias ruins, não é? Mas elas estão sempre aí. Somos bombardeados por elas. E não quer dizer que hoje aconteça coisas piores do que em outros tempos. Na verdade as notícias chegam mais rápido e nós temos mais acesso a elas. Mas as barbaridades, as crueldades humanas sempre existiram. É que hoje elas vêm com uma velocidade imensa. não é? E trouxeram então algumas notícias para Jesus como daqueles homens que haviam sido mortos por Pilatos... E cujo sangue foi misturado com o sangue de animais para uma oferenda às falsas divindades. Na verdade Pilatos ele queria construir um aqueduto, um local, uma estrutura por onde passa a água. E ele foi então até o templo e queria o dinheiro do templo para isso. Esses homens se levantaram e eles foram mortos pelo abuso de autoridade de Pilatos. Jesus cita um outro fato muito triste Aconteceu que no seu tempo Uma torre cai em cima de 18 homens Que vêm a falecer Jesus se usa dessas notícias da sua época Para dizer assim Vocês acham que esses homens eram mais pecadores do que vocês? Não Mas se vocês não se converterem Vocês morrerão como eles Será que Jesus está então Nos ameaçando com um castigo Com um olhar fulminante Não é nada disso Meu irmão, minha irmã Vamos para as notícias dos nossos dias Cai um míssel Lá na Ucrânia As pessoas De uma hora para outra Morrem Algumas não conseguem nem mesmo se preparar Vidas são extirpadas de forma estúpida. Se nós achamos que nós somos melhores do que essas pessoas, ou menos pecadoras, estamos muito errados, não é? Mas se nós não nos convertemos, podemos morrer como elas. Talvez não literalmente, mas como alguém que é surpreendido, alguém que parte desta terra sem se preparar. Alguém que de uma hora para outra já se vê no outro estado na eternidade. É assim que acontece a morte de quem não se converte, de quem não se prepara. A diferença entre nós e muitos ucranianos e até mesmo russos, é que nós temos a oportunidade maior ainda de nos prepararmos para o um encontro com Deus. Estes irmãos não. Muitos são surpreendidos, né? Nesse cenário terrível, Jesus para mostrar o verdadeiro rosto do Pai que é de bondade e não um Deus que vai punir com males os seres humanos, ele conta uma parábola. É a parábola da figueira. Havia um proprietário que vê que uma figueira ali no seu terreno depois de três anos não produziu nada de frutos, então ele diz, eu vou cortar, mas o vinhateiro que cuidava da vinha e daquela figueira diz, Senhor, vou fazer o seguinte, vou cavar em volta dela, vou colocar adubo, quem sabe ela dê frutos, mas o que esta parábola tem a ver com tudo isso que nós ouvimos até agora? Muitos têm uma visão completamente equivocada e distorcida de Deus, o veem como aquele proprietário que, ao observar que aquela árvore não dá frutos, vai lá e corta imediatamente. Esta é uma visão que algumas pessoas têm acerca de Deus. O vinhateiro aqui é o próprio Jesus, aquele que veio não para condenar, mas para salvar, para resgatar. E quando ele pede ao proprietário, que é o pai, ele mostra a sua misericórdia, ele quer salvar aquela árvore. Assim como Deus também quer nos salvar, porque nós somos esta figueira que precisa dar frutos. Quanto tempo Jesus passou nesta terra... Desde que ele começou a sua vida pública, começou a evangelizar, até a sua morte. Três anos. Três anos foi o tempo em que aquela figueira não havia produzido ainda nada. Mas Jesus é aquele que, ao adubar esta figueira, faz o mesmo conosco. Ele nos dá o Espírito Santo, porque pelas nossas próprias forças nós não conseguimos mudar mas com a graça do Espírito Santo, com o adubo que nutre, que dá força, que possibilita com que esta árvore cresça e produza, ou seja, com a graça do Espírito Santo, que nos enche de todo o bem, que nos capacita, nós podemos também reverter aquilo que Deus investe em nós, em atitudes boas, em mudança de vida, é muito fácil às vezes a gente mudar coisas exteriores, é fácil até mesmo mudar alguns hábitos, mas o que é mais difícil é mudar a mentalidade. Mudança de mentalidade vai implicar em mudança na forma de você ver as coisas e as pessoas, vai mudar a forma de você agir e isso vai de alguma maneira também trazer mudança para o ambiente onde você se encontra. Deus é o único que não muda. E ainda bem, já pensou se Deus oscilasse entre as nossas falhas, os nossos erros? Se Deus nos tratasse da maneira como nós muitas vezes ou tratamos ou tratamos as pessoas? O que seria de nós? O que seria de nós? Deus é aquele que é. E hoje nós vemos na primeira leitura que Moisés se encontra com Deus que fala, eu sou aquele que sou. Então Deus é imutável, Ele permanece o mesmo. Ele não muda, Ele é bondade eterna. E nem mesmo o maior pecado pode mudar o coração de Deus. Deus em Jesus Cristo vai até as últimas consequências, Ele vai até o extremo, até o limite como também aquele vinhateiro fez com aquela árvore Mas ele disse assim Se esta árvore não, for, não produzir nada, então ela será cortada Aí está a sua liberdade Se Deus te dá chances, oportunidades de mudar Mas você se recusa, mas você continua na mesma É claro que você na verdade já está escolhendo o que vai ser de você depois desta vida? Como viver uma vida eternamente ao lado de Deus, se nesta terra nós vivemos distantes dEle? Na verdade, vai ser uma consequência daquilo que nós estamos fazendo aqui. Deus é sempre o mesmo. Nós precisamos mudar. E diante das tragédias, das catástrofes, que às vezes algumas pessoas lançam para Deus toda a culpa quando na verdade algumas delas são mais consequências de negligências, de omissões, de escolhas erradas ou de outras coisas que foram feitas antes, que vão repercutir, repercutir depois. Vejamos os fenômenos naturais. Será que realmente é vontade de Deus que muitas coisas aconteçam? Ou será que a natureza, o meio ambiente está ferido? Pelo ser humano, e agora acaba devolvendo aquilo que o próprio ser humano lhe fez. Nesta hora, nós vemos que Deus continua bondoso. Mas por que então Ele permite? Porque existem atitudes que têm que ser nossas, e não de Deus. Ele já nos capacita, Ele já nos dá o auxílio, a providência... Portanto, nós devemos nos responsabilizar diante de tragédias como o Brumadinho, diante de situações catastróficas, caóticas, como uma guerra, não só na Ucrânia, mas em outros lugares que nós não podemos esquecer, não é? No Oriente Médio, na África, em outros lugares mais. Será que é Deus o culpado? E por vezes, dentro desses flagelos humanos, algo desperta de bom em muitos corações, é a solidariedade. Nós vemos pessoas que acolhem os refugiados, pessoas que se mobilizam para gestos de solidariedade. Então, diante de um mal imenso, aterrador, nós vemos que nasce, então, muita generosidade por parte de de pessoas, então até mesmo dos males, pode surgir algum bem, quando nós estamos repletos da presença de Deus, quando nós olhamos para o outro, Deus é o mesmo, somos nós que mudamos. E quando nós louvamos a Deus, isso não muda nada em Deus, não acrescenta nada a Ele, você ficar elogiando o Senhor, mas por que então louvar a Deus se ele continua na bondade, porque o louvor não muda quem Deus é, ele já é e ponto final, mas o louvor muda a nós mesmos, porque nós nos tornamos mais gratos, nós reconhecemos o agir de Deus, nós subimos para um outro patamar que vai além daquele da murmuração, da reclamação, o louvor eleva a alma, o coração, faz a gente ver o agir de Deus... E a nossa mudança, não muda a Deus? Não, Ele continua imutável. Ah, mas se Deus vai continuar sempre bonzinho, então eu posso fazer o que for com a minha vida, que Ele vai continuar me amando. Não abuse do amor e da misericórdia de Deus, porque a tua liberdade humana também pode te condenar. Aquele que está em pé, cuidado para não cair. Diz hoje São Paulo na segunda leitura Então meu irmão e minha irmã Esta mudança que acontece em mim Não muda a Deus Porque ele já é o sumo bem E dele não pode vir nenhum mal Mas essa mudança para o bem que acontece em mim Pode mudar a minha família Pode mudar o ambiente onde eu me encontro E se não muda tudo Pode trazer uma mudança para alguém. E esse alguém primeiro é você, sou eu. Aceitemos o amor de Deus. Aceitemos a sua misericórdia. Não o culpemos por aquilo que é próprio nosso, da nossa responsabilidade. E nos convertamos, porque esse é o tempo da mudança. Esse é o tempo de deixar Deus agir em nossa vida. Creio em Deus Pai. Todo-Poderoso.